Vande Guru Pada Dandam Bhakta Sri Chaitanya Prabhu bande Nitha Nanda Sahodhitam Sri Nanda Nandanam Vande Radhika Gopijano Samayuktam Bindavanam Manohar vanchakalpataruvasshu kipasindubebacha patitaanang bavone bhavishnavibhyo namo namaha mukankaroti vachalang pangunlang hetigirim yatki patam hangbande paramanandamadvam brindha hoytuside boypiya shna pade devi satva vatvai namo nama nārāya nama skitta narañca iva naratyam devin swaraswati vya sam jayo kishno katho pudeṣya ga uriya patraṣya prakāsa rakta guru bhakti bhakti promodaksh jagod burno. Deyam sadha paribhavang Te thas padam siva virenchenutam saranyam. Vetati hum bonutapa levava Bande maha purusate charuna revindam. Yat padapa levanakachandamani chataia bisporiji toque me picou deus adorar saradhi Sri Krishna chaitanya prabhu neeta ananda se aditya gadaha adharasiva Sri Krishna chaitanya prabhu ananda Shri Advaita Vada Dharasiva Bhakta Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Ram Rama Rama Rama Hare Ajanulambita pujo kanuka bhadato, Sankirtanoikapitaro kamala yataksho, Vishambaro dijavaro yogadharma palo, Bande karu Karuna vatharu. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Haré Haré. Aja anulam vito bodato Shankirtanoi kavitaro kamala yathaksho Visham baru dija baru jugadharm palo jagat priya karo, karuna mataruh hari krishna hari krishna krishna krishna hari hari hare ram hare ram ram ram hari hari namami gange tava Sura suro irabandito di barupam Bhuktin chamuktin chadada sinitam Bhavan rupe Ganga taranga kalapam Gauri nirantara bibushi bhagam Narayano Priyamanango Madha Paharam Baranasi Purapati Bhajavishanatham Vagi Sajasho Badane Lakshmi Rijasvacha Sambhi Vam Nishinga Hare Krishna Hare Krishna krishna krishna hare hare hare ram hare ram ram ram hare hare nigamo kalpatarur galitam palam sukhamukhat amritadava samyutam pivat bhagavatam rasamalayam mohurah rasika bhuvibhavaka Gaudiya Goshtipati. Sri Srila Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que alguém pode dizer, mas não encontramos o nome de Sri Radharani no Srimad Bhagavatam. Sri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Shri Prabhupada Bhaktisiddhanta respondeu: todo o Bhagavatam, do começo ao fim, indica os pés de lótus de Srimati Radharani, os 18 mil versos apontam para os pés de lotos de Srimad O Srimad Bhagavatam quer glorificar os pés de lótus de Srimad nada mais. Mas os tolos não conseguem entender que Radharani está inscrita em todo o Bhagavatam. O Bhagavatam é a propriedade dos Paramahamsas, ele não é minha propriedade. O Srimad Bhagavatam. O, o, o Mahapurana não é minha propriedade. Ele é propriedade dos Paramahamsas. Ele é da propriedade dos Vaishnavas puros. Os tolos, os materialistas, eles não têm nada a ver com o Bhagavatam. Eles não têm nenhum direito de tocar o Srimad Bhagavatam. Alguém diz, ah, mas não tem o nome de Radharani no Srimad Bhagavatam, como é que você pode afirmar que ela seja tão assim vital? Prabhupada diz, você pode não achar o nome de Radharani. Mas se o nome dela estivesse lá diretamente, o que mudaria isso para você? Tais pessoas, as pessoas que falam isso são Mayavadis. Eles querem procurar o nome de Radharani. Todo o Bhagavatam glorifica o nome de Radharani. Mas eles não encontram isso, eles não enxergam isso. No Srimad Bhagavatam, o nome de Radharani está dado de maneira muito secreta. Porque os materialistas não conseguem entender as glórias de Radharani. Eles vão entender mal, vão dizer besteiras a esse respeito. É por isso que Ishila Shukadeva Goswami queria pronunciar o nome de Radharani. Mas quando o nome de Radharani se aproximava dele, todo o corpo dele começava a tremer, suor se manifestava e ele sentia que iria desmaiar. Então ele entendeu que não devia pronunciar o nome dela. Prabhupada Bhaktivedanta, a mesma coisa. Quando ele explicou Upa Deshamrita nas margens do Radha Kunda, ele quis falar algo sobre Radharani, Radha mas todo o corpo dele começou a tremer e ele desmaiou. É por isso que eles não pronunciam este nome. Shilashukadeva Goswami também quis tentar pronunciar o nome dela. Este verso que diz. Aneya Raditam Radita, Radita Itiradha Iti Você deveria aprender a gramática sânscrita. Nunam, Com certeza, Hari Krishna está hari sendo uh, totalmente Ameya adorado Ameya uh, e recebendo todo o êxtase pelo Ameya serviço de Sri Radharani. Anayaradito Itirada. Você não encontra o nome diretamente. Mas existe o nome de Radharani velado neste verso, e todo o Bhagavatam, na verdade, é uma glorificação indireta a Srimati Radharani. O nosso Krishna Das Kaviraj Goswami também tentou esconder o nome de Radharani. Mas quando ele diz o Jeswari Radharani, ou una, una toj Ujvala Rasa. um natou Ujvala Rasa. Então, os materialistas estão ocupados com a raça material, com o prazer material. E se você, você tentar falar para eles do prazer espiritual, eles podem ficar confusos e ir para o inferno. As pessoas comuns estão ocupadas com raças materiais, com êxtase, prazeres materiais. Comer, dormir. Aqueles que estão ocupados com essa raça material, para eles é proibido falar, entender, tentar entender a raça transcendental. Se eles pela misericórdia dos Vaishnavas se elevam, finalmente o portão da raça espiritual se abre, do prazer espiritual se abre. Mas antes disso, não. Sempre nosso Guru Varga quer pronunciar um Siddhanta Vichar que uh, é indireto, é uma indicação de algo que está superior. Os Vaishnavas têm uma linguagem que contém significados que ficam aparentemente encobertos no, in, no início. Porque o aprácrita vasto, a realidade transcendental, você não consegue realizar imediatamente. Você não consegue realizar a realidade transcendental ah, com os seus sentidos materiais. Você depende desses sentidos materiais, da sua, da sua memória em relação às suas experiências. Mas você já deveria ter entendido que o seu intelecto, sua mente, seu corpo, os seus órgãos do sentido, suas conclusões, são todas materiais. Como você pode entender a Prácrita-Jagata? A Prakrita vastu não pode ser compreendida. A realidade transcendental não pode ser compreendida com os meios materiais do homem. Então todos os Vaishnavas, na verdade, apontam para algo, os Vaishnavas indicam algo e dizem é impossível fazer você realizar a realidade transcendental, mas eu posso indicar, é como isto? Porque não é possível descrever a realidade transcendental, o homem não tem essa experiência da realidade transcendental. Se você disser falar sobre uma filosofia gigantesca, é impossível realizar este mundo transcendental. É por isso que o nosso Guru Varga, Sukadeva Goswami, eles indicam algo. É como aquilo. É como isto. Se eu quiser ver a alma, se eu quiser ver o espírito, o Shastra diz que é impossível enxergar a alma. Por quê? Simplesmente escutando, você não pode entender o que a alma, como a alma aparece, qual é a aparência da alma. Porque nós não temos experiência dessa aparência, desta alma. Com o nosso intelecto, é impossível. Então o Vedanta, o Vedanta Shastra, nos dá uma indicação. O Vedanta explica muitas coisas, mas muitas coisas, eles... Ah, não, o Vedanta, o Vedanta esconde muitas coisas. Somente as almas realizadas conseguem entender do que está sendo discutido no Vedanta Sutra. Então ele vai dizer que a alma é como, parecida com um fóton como uma partícula de brilho solar, de luz solar. É como uma partícula luminosa. Como uma partícula luminosa, mas não é a luz. Não é a partícula luminosa. Se eu disser isto é como aquilo, eu estou dizendo que uma coisa é similar à outra. As coisas são parecidas, uma coisa é parecida com a outra na realidade, não? Mas internamente pode ser que elas não sejam. Então, todo o nosso guru-varga, todo o nosso shastrakar, todo o conjunto das descrituras, nos dão uma indicação para que nós realizemos aos poucos determinados fatores, determinadas verdades. Mas a descrição completa Seria uma descrição material, portanto, ela não está lá. Então, o Srimad Bhagavatam, ele é como a, a, o suco de uma fruta. O conhecimento védio como a fruta, e o Srimad Bhagavatam é o suco, a, a condensação desta fruta. E Shukadeva Goswami é comparado a um papagaio. Shukha Significa papagaio. Shuka, bengali em sânscrito significa papagaio. Então, se existe uma flor, o pássaro vai bicar a flor, não vai? Com o bico. Ele vai lá e tenta saborear o gosto da flor. Se você encontra, uma manga que já foi bicada por um pássaro. Se você experimentar essa manga que foi bicada por um pássaro, você vai saber. Quando você experimentar esse pássaro, você vai saber que ele é o mais doce de todos os de todas as mangas. As outras mangas não são tão doces quanto aquela que foi tocada pelo bico de um passarinho. Então, o gosto da manga se torna excelente quando, ele está, quando a casca está marcada por uma mínima bicada de pássaro. Então, nós devemos entender disso aqui. Vyasadeva nos dá instruções. Aqueles que são erasikas, aqueles que and entendem o sabor do aprakrita jagat, do prazer transcendental. Eles são uracicas. Os materialistas não conseguem entender o que significa. Isso é uma propriedade. Só os Paramahamsas têm, conhecem esse sabor. Então, por que nós fazemos o bhajana de Krishna? Essa é a pergunta principal. Eu já disse, já estava discutindo nos últimos dias que Krishna tem especialidades, exclusividades, que não estão em nenhum outro avatar, em Narayan, em Vishnu, em nenhum dos Vishnu-Tattvas. Vishnu-Tattva Vishnu significa a verdade, Vishnu, a verdade sobre Vishnu, a verdade sobre o Supremo. Então todas as expansões de Krishna são consideradas Vishnu-Tattva, mas nenhum dentre estes que são, Vishnu Tatra, possuem as exclusividades de Krishna. Então, imagine lâmpadas, velas acesas, lâmpadas de guia ou de óleo, acesas com um pavio, com um fiapo de, de algodão, não? E nós fazemos, na Índia, é muito comum colocar uma lâmpada com óleo e um fio torcido, uma trança de algodão que vai acender na ponta. Hum. Em hindi chama-se pradip, quando todos estão acesos, boiando no Dharada Kunda, nós não conseguimos identificar qual foi o primeiro a ter sido acendido. Qual foi o pavio que foi aceso primeiro. Se você acende centenas e centenas de velas idênticas do mesmo tamanho, da mesma a, a proporção. como você vai saber qual foi a primeira a ter sido acesa? O mesmo exemplo nos, é, nos está explicado ah, no Brahma Samhita, se eu não, se eu não me engano foi Maharaj disse o Brahma Samhita. Então, está explicado que o Vishnu Tattva é todo qualitativamente idêntico, todos vêm do Senhor Supremo. Todos originalmente vêm de Krishna. Ishvara Paramaha Krishna Vigraha Krishna, somente tu és a forma original do absoluto. Krishna não vem de Narayana. De Krishna está, está cheio de documentos disso, o Brahma Samhita. O Bhagavatam, todas essas expansões vêm de Krishna. Krishna é o original. Mas se você pensa, o Vishnu Tattva, eles são como as mesmas lâmpadas né, que foram acesas com esse pavio imerso no óleo. Mas eu já expliquei que em relação ao Rasa Tattva, as verdades é, ligadas ao êxtase espiritual, é, as verdades espirituais ligadas a Krishna, o êxtase ligado a Krishna, Krishna é especial, é exclusivo. Porque Krishna tem quatro especialidades acima de Narayana. Nenhum Vishnu Tattva possui. E essa é a excelência do Krishna Lila, dos passatempos do Senhor. Ele possui Venu Maduri, Rupa Maduri, Rupa Maduri Lila Maduri e Prema Maduri. Prima Maduri. Não. Não. Não. Então, a doçura a doçura dos passatempos, a doçura da flauta a doçura do amor e a doçura da forma de Krishna nenhuma outra expansão, nenhum outro Vishnu Tattva possui essas qualidades de doçura e tem algo também que nenhuma outra expansão de Krishna nenhum outro avatar a possui e o que é? Shri Radharani. nós já explicamos que do brilho que sai das unhas, do pé de Radharani, cada raio é uma Lakshmi. É uma Lakshmi Devi, é uma deusa da fortuna. Então, sem Radharani, o que aconteceria? Radharani está sempre com Krishna. Como Radharani é, está eternamente junto com Krishna, os passatempos são excelentes vocês se lembram o braçalila estava acontecendo mas quando o Radharani pensa agora todas as gopis estão desfrutando recebendo a mesma honra todas elas estão servindo Krishna e Radharani, so, Radharani abandona a somente quando uma das gopis Radharani se vai permanecem ali, centenas de, de milhões de golpes, somente Radarani se vai. E o que acontece? Quando Radarani se vai, a força de conexão de todas as golpes está despedaçada, pois ela é a força original a conexão de todas as golpes, de todos os passatempos. Se Radharani está ausente, não existe Arasalila. É por isso que nós ouvimos e lemos este verso. Quando Radharani está com Krishna, a, os passatempos estão completos. Mas sem Radharani, as gopis não gostam de adorar Krishna, nós gostamos de adorar Krishna com Guru Tattva, porque Radharani é Guru Tattva, ele é a única personalidade perante a qual Krishna se ajoelha. Ela é a única personalidade que pode subjugar Krishna. Krishna se sente condicionado, como uma alma condicionada diante de Radharani. Ela pode amarrar Krishna, ninguém pode fazer isso. Esse é o poder de Shri Radha. O que significa Madhana Mohana? Significa que todos os, os semideuses do amor podem ser aniquilados pela visão de Krishna. Krishna derrota todos os semideuses da paixão, todos os semideuses do mundo. Ele é o único objeto atraente. Ele é o centro de atração, de gravidade de todos os mundos. Todos nós devemos nos sentir a atração. Por que não sentimos? Nós não sentimos por conta de uma cortina chamada Maya. Nós deveríamos sentir isso. Mas nós não sentimos porque Maya nos impede. Então, com Radharani nós podemos encontrar descobrir que o Krishna Lila está completo. Passatempos Srimati Radharani, passatempos especiais se manifestam. Mas externamente as pessoas, as pessoas do sul da Índia ou pessoas não consegue, a maioria das pessoas materialistas, eles não conseguem entender que a maneira como Radharani serve, eles acham que não é autêntica. Da maneira como Krishna aceita o serviço de Shri Mati As pessoas materialistas não conseguem entender. Eles acham que não está. não, não é autêntico, não pode, não pode ser assim. As escrituras não poderiam confirmar isso. Eles não entendem que quando Radharani vem ao mundo material, manifesta-se para aqui abaixo. E as pessoas do Índia não entendem isso. Radharani é a Shakti original. Está escrito no Brahma Samhita que todas as gopis, incluindo Radharani, incluindo todas as gopis, elas são as energias internas e eternas, eternamente presentes do Senhor Supremo. Somente no mundo material existe um arranjo no qual Radharani se casa, se casa e que Lalita se casa. Krishna é o esposo eterno de todas as suas energias, não? Mas se você pensa dessa maneira, você não consegue entender o sabor desse, dessa, desse passatempo transcendental. Portanto, falamos de parakia sua né? Suakia significa é, uma relação estável, uma relação de casamento né? entre aspas né? que é a mesma a relação que Narayana e Lakshmi possuem. Eles são como consorte eternos. Mas Radharani e Krishna manifestam para a Lila, um passatempo de amor extra conjugal, de um amor furtivo, de um amor adolescente. Tomaraj está dizendo que esses passatempos, o conceito transcendental desta proibição, se manifesta. Mas Kamsa, por exemplo, não existe na realidade transcendental. Assim como o esposo de Radharani, o esposo de Lalita, ou esses personagens que fazem parte da vida familiar de Radharani na matéria, não existem no espírito, eles são só conceitos. Isso não é uma questão de briga. Todos os, os, os, os manuscritos apontam. Dizem que Radharani e as gopis são as energias internas de Krishna. Você não pode achar que seja uma pessoa humana. O que significa Shakti Eterna? Por que você vai se perguntar por que elas então vão tentar servir Krishna? Elas são as energias do Senhor. Elas são a corte celeste em volta do Supremo. No Brahma Samhita você encontra essa explicação. Então o Parakyabhava nos dá o gosto supremo. Esta Parakyabhava é um arranjo de Yogamaya, esse amor impossível entre Krishna e Radharani. Ele, ele, ele leva o amor ao, ao ponto mais elevado, ao auge da expressão amorosa pois trata-se de um amor eterno que jamais pode acontecer. Sim, a relação de Vishnu e Narayana, eles se casam, assim como as pessoas se casam na matéria, eles têm um grande amor, mas é um amor estabelecido. Mas quando o amor é proibido, o público entende isso. Que quando o mocinho não pode se casar com a mocinha, o amor deles se torna ainda mais romântico. Porque, por isso essas histórias de amor entre esses personagens históricos que nós poderíamos citar da cultura indiana ou da cultura ocidental eles são os mais elevados porque eles não podem se casar hum. mas esse amor material que não pode se material ele é contaminado pela luxúria ele não é puro Porém, essa mesma estrutura narrativa que é reconhecida na matéria como sendo a mais apaixonante, hum? ela está purificada e na essência original, no passatempo de Radha Krishna. Se sua alma saísse do seu corpo, se seu espírito saísse para fora, qual seria a qualidade pura, a pureza dessa alma? in infinitely small very insignificant very small but krishna Radharani, any gopika vrindavan trees all made up of the transcendental opades chainma so anusa então tente entender isso is not made of blood and flesh o corpo de radharani e de krishna não são feitos de carne ou de carnesos eles podem parecer mas o corpo deles são totalmente transcendentais são chainma mahaprabhu To this São espírito this... puro Mahaprabhu tenta explicar isso Através da sua representação Do Gura Lila Mahaprabhu E é por isso que Mahaprabhu, Mahaprabhu vive como um celibatário clear. Para que nós entendamos Mahaprabhu, que Krishna Está do outro lado do celibato Do outro lado do amor material Qual é o significado efetivo Do Radha Govinda Lila so Mahaprabhu quis nos trazer isso Lila Radha Govinda se Krishna Lila, Radha Govinda Lila fosse sujo, por que Chaitanya Mahaprabhu entraria no templo da Gambira e choraria, noite e dia, cantando os santos nomes? E por que o mesmo Mahaprabhu expulsa um brahmachari porque ele minimamente sente desejo sensual por uma moça? Ele não fez nada. Ele sente e Mahaprabhu o expulsa. Por quê? Para que nós entendamos que uh, Mahaprabhu é o portão que nos dá acesso a Arada e Krishna, então que nós temos que deixar toda a luxúria, porque o Krishna Lila não pode ser comparado com nenhum passatempo material, e com nenhum outro passatempo espiritual, exatamente por essa qualidade. Se nós quisermos receber o Krishna Lila, nós temos que nos elevar para poder ouvir esses passatempos, nos purificar da luxúria material. A nossa condição material não é possível. Então, com a nossa concepção, com esta concepção, se você viaja por Vrindavana com uma concepção material, você só acumula karma positivo, sukriti, não bhakti. Muito, nós já dissemos que todas as plantas de Vrindavana ah, elas recebem prema do Senhor Krishna e nós, se ando, fomos, vamos até Vrindavana, recebemos somente Sukriti. Krishna dá prema para todas as plantas que estão em Vrindavana. As plantas de Vrindavana são superiores a nós, infinitamente superiores a nós. A grama de Vrindavana é superior à nossa posição espiritual mas elas estão desfrutando de prema, do prema espiritual, do êxtase espiritual. os lagos, todos eles estão desfrutando uh, de um êxtase espiritual. E você tem que enxergar isso para poder olhar para esses locais sagrados. Caso contrário, um olhar materialista vai só acumular karma positivo ali. O Sukriti pode te ajudar a sair do ciclo de nascimentos e mortes, mas Bhakti, Krishna Prema, você não pode receber através do Sukriti. Você tem que esperar pela misericórdia do santo. Então ontem eu estava discutindo sobre Kanban, então Maharaj estava falando desse local de Kamvan, nessa floresta de Kam, que ali os os vaqueirinhos comiam nas pedras que eram côncavas e pareciam travessas de alimento. E as pessoas vão ali, colocam seu alimento e comem ali para honrar esse passatempo de Krishna, para receber bênçãos. Muito bem. Maharaj já falou já, ontem como o Senhor Brahma quis brincar com Krishna, como ele quis testar Krishna. Ele quis testar Krishna. E agora o Senhor Brahma. Está, tem que enfrentar um problema. Ele vai se arrepender. Ele vai chorar. Eu cometi um erro. Se você não me perdoar, eu sou como aquele filho que faz problemas para o pai ou para a mãe. Você é meu pai. Nós não devemos dizer que Krishna seja nosso pai. Porque o Rasatattva se quebra. Krishna vai dizer. Eu nasci do seu umbigo, então não diz eu seu filho, como um filho o Sr. Brahma vai dizer, como um filho travesso que bate no rosto do pai e é perdoado pelo pai, por favor me perdoe. O Sr. Brahma não fala de filho como Krishna. Como que ele poderia receber o Kamagayatri? E receber e fazer o bhajana? Ah, esse é um dos mantras da iniciação que é, dão aos ah, buscadores puros se recebem este mantra de um devoto absolutamente puro, o acesso aos passatempos doces, aos doces passatempos de Krishna. Portanto, como Brahma, o Senhor Brahma tem esse passatempo, ele não vê Krishna como um pai. Is the então, Kamavan é a maior floresta is the of all 12 de todas as 12 of, florestas okay, de Vrindavana. Kamavan é a maior de todas. Então, em Kamavan há tantas então existem muitos templos ali em volta, depois nós temos dali, temos que voltar, voltar pelo percurso do Parikrama, na peregrinação. E qual é o Sarovar que está lá? Qual é o lago que está lá? Aribaba, o lago principal. <risos> E eu sempre, você vai ter que ir para esse grande lago que está lá. E lá você vai encontrar uma deidade de Nilkanta Mahadeva, do Senhor Shiva com o pescoço azul, que representa é, quando o Senhor Shiva bebe o veneno que é produzido pelo abatimento do oceano de leite. E ali está o Vimalakonda, um lago que foi criado pela pela pelas lágrimas das gopis. É um lugar de pureza extrema. Nós podemos tomar banho neste Vimalakunda. E depois nós vamos uh, tomar darshan. Ao redor ali tem incontáveis deidades. E ali você pode também encontrar, encontrar o Bhajanakutir de Siddha Krishnadas Babaji Maharaj. Krishna e Balarama, na hora do almoço, foram perguntar água para eles foram pedir água para esse baba. baba. Baba, Baba, eles chamaram, o que foi? Você pode dar um pouco de água, a gente está com sede. Krishna e Balarama vão ali. E o Baba dá água para eles. Eu tenho um desenho dessa imagem. esse passatempo. Krishna pode fazer qualquer coisa, Naraya não faz isso. Krishna vai mendigar água para um Baba. O Sr. Naraya não faz esse tipo de passatempo. Então, ali você encontra o, o Bhajan Kuti de Prabodhananda Sarasvatipada também, que era guru de um dos Goswamis, de Gopalabhata Goswami. Então, se você for ali tomar banho, você se sente puro. Eu me sinto ali de Shambhava, porque em alguns lugares eu repouso durante o Parikrama, não? Então ali existe um outro Siddha Mahatma. E eu repousava perto desse Siddha Mahatma que estava lá, desse grande devoto que estava lá de Shambhava. E de lá, do Vimalakunda, eu me sinto solitário ali. Sarva, see, the kunda is there, Perto do Kusum Sarova, você vê umas, umas reflexos dentro do Kunda, né? Eu sinto ali, eu me sinto bem quando estou dentro da água yeah? e canto os santos nomes ali Very também, nice. dentro do Kusum Sarova oh, ou do so things, uh, kunda. Uh, não, do Vimalakunda, uh, perdão. Então, depois de tomar o darshan das deidades que estão nos tempos da redondeza, ali tem um outro Siddha Baba lá. Tem um Baba que alcançou a perfeição lá. E lá você toma ah, o darshan de Kashi Vishwanatha. É, a deidade que está em Varanasi, o Kashi Vishwanata de Varanasi, tem uma deidade dele ali, se eu, não, se eu não entendi mal, perdoem. Depois ali existe o Dharmakunda, um outro lago, o local onde Yamaraj vem testar Yudhisthira, Yudhisthira Maharaj. Ele vai fazer uma pergunta, se você puder responder minhas perguntas, você pode beber essa água. Caso contrário, você vai encontrar a mesma sorte dos seu, do seus irmãos porque eles desafiam ah, essa, essa instrução e bebem água antes de responder a pergunta ah, de Dharmaraj e todos eles caem mortos e o chega ali e seus quatro irmãos estão mortos deitados no chão eles quiseram tomar a água antes de responder porque Dharmaraj havia dito: não toque. Primeiro responda a minha, minha pergunta, depois você pode responder. Depois você pode beber água. E ele pergunta: quem é o homem mais feliz do mundo? E qual é a coisa mais estranha que existe no mundo? Ele faz muitas perguntas. E o responde: o homem mais feliz é aquele que nunca sai de casa que nunca saiu do lugar de onde ele nasceu. E os Vaishnavas explicam que isso significa a, aquele que nunca, aquele que está sempre junto com Krishna, aquele que está na morada transcendental do Senhor. E qual é a coisa mais estranha do mundo, pergunta Yamaraj. E Yudhisthira responde com este verso. O que pode ser mais surpreendente que a cada dia, a cada fração de segundo, todas as jivas falam, Balahari haribon. Todo mundo está vendo as pessoas morrendo e eles cantam para Krishna quando vêm passar os mortos. Mas eles continuam bebendo, jogando, como se eles não fossem morrer. Eles não conseguem entender que depois de dez minutos eles poderiam sair do corpo material, perder o corpo. O que pode ser mais surpreendente do que sermos mortais e fingirmos que somos imortais? A qualquer momento, qualquer homem, qualquer mulher pode abandonar o corpo, mas a gente continua querendo desfrutar, desfrutar de terra, de lugares, de pessoas, dos amigos. Que surpresa isso, não? Diz Yudhisthira Maharaj, isso é surpreendente. É por isso que os sadhus, os Vaishnavas estão sempre alertas. Porque eles sabem que a qualquer momento eles podem abandonar o corpo. Mas os Vaisnavas dão um sinal antes de abandonar o corpo. Como os discípulos de Shilasanta Goswami Maharaj contam isso. Ou de Sagar Maharaj, antes de ir embora, ele escreveu uma carta. Ele escreveu, olha, eu deixei esse dinheiro no banco, eu tenho, tenho esses ornamentos para a Deidade que são de ouro que estão ali. Ele foi para o hospital e eu disse: Gurudeva, talvez eu não volte para casa. E ele não voltou. Os Vaishnavas pressentem quando vão abandonar o corpo. Um, um discípulo de Srila Vedanta Vamana Goswami Maharaj, quando Vamana Goswami Maharaj se foi, ele disse: Eu vou embora. Gurudeva foi embora, eu também vou embora. Eu dei Harikatha perto com ele, disse Shambhava, no norte da Bengala, em Siliguri. Eu falo de manhã e de noite. Então, Maharaj está contando que ele colocou na lista do Guru Varga o meu nome, de Shambhava. Depois de Bhakti Vedanta Vamana Maharaj, ele colocou meu nome. Isso é uma alma caída, Maharaj disse. Ficou surpreso quando leu isso. Esse devoto era um sannyasi, Govinda Maharaj. Ele se foi. Você poderia achar que ele parecesse um louco. Ele não era um louco. Ele tinha um amor extremo pelo Guru, por Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj. Quando Vamana Goswami Maharaj, ele disse, eu vou embora. Ele não precisou tomar veneno nem nada, ele simplesmente abandonou o corpo. Eu amava muito ele. E Vamana Maharaj. Agora Maharaj está falando de um outro Vamana Maharaj. Um discípulo de Bhakti Hridaya. Vana Goswami Maharaj. Tem muitos Vaishnavas, vocês não conhecem todos, ele era encarregado da Chaitanya Gaudiya Mah. Ele viu Shilabhakti Siddhanta Sarasvati estar Prabhupada, quando era criança. Aos 5 anos de idade, Prabhupada, uma vez, estava dando um harikata. Ele foi com um carro de boi. Prabhupada Bhakti Siddhanta sentou num carro de boi, cantava os santos nomes e estava indo dar harikata. E esse menino veio e olhou, para esse Bhakti Siddhanta, E o menino olhou e pegou o. o... <risos> pegou pelo carro de boi o menino e saiu andando junto. E o padre perguntou: Como é que você chama? Ah, o que você está estudando? Hum? Onde você vai na escola? E somente esse diálogo breve o transformou num grande devo devoto. Ele só viu o Prabhupada, mais tarde ele voltou e tomou a iniciação de um discípulo de Prabhupada Bhakti Ele veio aqui e tomou a alinama, iniciação, tudo, de Bhakti Deitamada Maharaj, não de Bhakti Ridaivana Maharaj, perdão. Ele era um discípulo de Param Gurudeva e quando ele estava para abandonar o corpo ele falou, eu vou abandonar o corpo. Bhakti Pragyana Keshogu Samaraj, ele disse, vocês estão vendo a posição das estrelas? Qual é a posição das estrelas? Bhakti Pragyana Keshogu Samaraj disse, perguntou, está vendo o tempo? Está vendo? O tempo está bom? Que, que hora agora? O árabe é acabou? Ah, o árabe é acabou. Então, a, a guirlanda de eladarni caiu do pescoço dela e o pujari deu Deu a guirlanda no pescoço de Bhakti Pragyna Keshogusama naquele ele instante ele foi embora. embora. Ele anunciou, estou indo embora. Gurudeva também fez isso. Você acha que é uma historinha, né? Você não consegue entender a excelência dos Vaishnavas. Entende? Desse jeito. É algo muito estranho. Então, você vê quando os Vaishnavas abandonam o corpo, eles avisam. Eles dizem, eu vou abandonar o corpo. Muitos deles fazem isso. Então, nós estávamos discutindo qual o ponto. <risos> então em volta do Vimalakunda existem muitos locais sagrados, então você tem que tomar a... o Darshan de Kashi Vishwanatha, a deidade do Kashi, de Kashi Vishwanatha, e depois você vai até o Dharmakunda. Kunda. O que pode ser mais surpreendente hum? é que todos estejam para morrer e todo mundo haja como se fosse eterno. Ah, sim, é. O fulano morreu, coitado. Nem um dia eu vou morrer. Eu vou viver mais agora, né? Dessa vez, o Tira responde: essa é a coisa mais impressionante que existe. Todas as perguntas e respostas que ele tem são excelentes. Então, depois de beber água, e o Destira devolve a vida para todos os irmãos. Então, em toda a floresta, Kamavan. Kameshvara Mahadeva é uma deidade muito importante. Você não pode voltar de lá sem prestar reverências a Kameshvara Mahadeva. É ele quem realiza o desejo dos devotos. Você tem que pedir para ele para que nós possamos entrar na vida devocional, no bhajana. E a casa na qual os cinco pândavas, juntos com Kunti, Devi e Dropadi, essa, está, essa casa está lá. Uma casa toda arrebentada. Né? Com casas foram reconstruídas ali. Então, obviamente, a casa original se foi. Mas eles reconstruíram casinhas ali durante os séculos é um lugar muito secreto, muito é, é, abençoado. Então... De lá, você pode tomar o darshan de Govinda, Gopinata e Madana Mohana. Por quê? Govinda, Gopinata e Madana Mohana. Essas três deidades foram levadas a Kamavan. E de lá eles foram para Jaipur. Primeiro eles foram para Kamavan. E depois eles foram transportados para Jaipur. Maharaj contou sobre isso. Eles entram em Vrindavan, fugindo dos muçulmanos. Eles escondem essas três deidades. Eles repousam ali num templo e depois vão até Jaipur, no Rajasthan. E Vrindadevi também, de Vrindava, né? essas deidades são levadas simultaneamente para Kamavan e depois para Jaipur no estado do Rajasthan, é um estado mais ao norte, Jaipur é aquela cidade toda cor-de-rosa que tem na Índia. Então, os devotos vão todos ali chorar é, quando eles se foram. Então, eles convidam uma expansão dessas deidades originais. Então, os devotos vão ali e choram, o Senhor se foi, por favor volte, fique aqui. Então, de acordo com esse desejo, o Senhor se manifesta lá em expansões que representam Govinda, Gopinata e Madana Mahana. Tem um templo ali chamado de Govinda Mandir, Gopinata Mandir. Jana Vatakurani tinha passado por ali. Madana Mahana também está lá. De tempos em tempos, eles abrem o templo de Madana Mahana. E os Vrajavas vão lá cantar com harmonia. Eu fiquei lá durante muito tempo, eu ouvi eles cantando. Mas eu tive pouquíssimo tempo de darsana. Eles abrem a cortina do meio-dia ao meio-dia e meia, mais ou menos, depois das cinco às seis, é uma coisa limitadíssima. Se você não tem sorte e não chega no horário certo, você não toma o darsana. A deidade é pequena, mas a influência dessa deidade é imensa. E os Vrajavas estão lá de harmônio cantando. Eles cantam bhajanas lindos. Você não entende a língua? Eles falam em Vrajabassa, eles não falam em Hindi, eles falam em, eles falam em a língua dos Vrajabassis. O serviço deles é excelente. E o Templo de Gopinanta é muito importante também. E no Templo de Govinda, no Govinda Mandir, você encontra a Deidade de Vrinda, Vrinda Devi está lá. Ela era para ter sido levada para Jaipur, mas de noite, no dia precedente, Vrindadeva aparece e ela diz, não me tirem de Vrindavana, eu não posso sair de Vrindavana, eu preciso ficar aqui. Então, Vrindadeva fica lá, a Vrindadeva original, a mesma Vrindadeva que veio, que saiu do Brahmacunda. Ela não foi para Jaipura, ela disse, eu não posso sair de Vrindavana. e você toma Darshana de dessas três deidades e de Vrindadevi lá, e outros templos estão lá, se você quiser tomar um Darshana lá, você pode viajar, viajar, mas é difícil de entender qual é o templo que tem que entrar ali. Sim? Você tem que ir ali com alguém que conhece. Então, depois você pode ir para outros lugares, onde o senhor Sri Krishna, no, cur, no curso dos seus passatempos em Kamavan, Krishna, às vezes os macacos vêm ali num passatempo e pulam no colo de Krishna e as golpes dão risada. E por que eles estão fazendo isso? As gopis perguntam. É porque eles estão muito gratos a mim. Porque, era, porque eu fui Ramachandra, né? Ele fala. E as golpes tiram. Não acreditam. Falam. Você vai ter que provar que você foi Ramachandra. Krishna fala: Olha, eu fui Ramachandra. E o senhor Ramachandra fez uma, uma, uma ponte para ir até Lanka. Krishna diz. Eu também posso fazer uma ponte aqui. Ah é? Elas ah. dizem sim. Krishna diz sim. Olha, você faz o seguinte, você coleta, vocês coletam umas pedras? Krishna responde, que eu faço as pedras boiarem na água e a gente faz uma ponte aqui. E as, e as golpes falam, pede para os seus macacos puxarem. <risos> pegarem as pedras. E, aí, e Krishna pede para os macacos e os macacos vão. Eles trazem pedras e Krishna fala, ah, vou fazer uma, uma ponte agora então, tá bom? Oh, Eles trouxeram. E Krishna pega cada uma das pedras e coloca na água e todas elas flutuam. E ele fala para as gopis, vocês podem andar aqui na ponte agora. Então lá você pode encontrar uh, essa, esse local de passatempo de Krishna. Isso é um passatempo muito secreto. Was by Krishna, e o, o Rama, Rama Lila, Ramachandra Lila é expressado por Krishna nesse passatempo. Você já ouviu falar de Gaia, a cidade que para visita? Né? Gaia Dhamma, tem um Kundala, em Kamavan tem um outro Kunda. Se você quiser fazer uma cerimônia fúnebre para os seus parentes, aqueles que seguem os Vedas podem fazer Shraddha ali, a cerimônia de fogo para os mortos ali. Se você faz o Shraddha no Gaya Kunda, é 100 vezes mais importante do que se você fizer o em qualquer outro lugar. É um lugar muito importante ali. O Gaya Kunda tem uma água tão maravilhosa que centenas de vão ali tomar banho. Você pode então fazer o parikrama do Gaya Kunda. Então, o Sr. Indra faz bhajana ali. Ali há, há muitos locais sagrados. E se você quiser, você pode dormir ali durante a sua peregrinação, durante o seu parikrama. Você pode ter incontáveis darshanas importantes ali de deidades. E ali também tem um lugar onde os Punchpanda vas ficaram. Nas forma, na forma de servos daquele rei. Sabendo o Sam King, I forget. Drupadraja aosam. So I forget the. Virat Raja. Virat rei Virak. Ali era o reino dele. E Arjuna, ele vai se vestir como uma mulher. Ele vai ficar com o cabelo comprido e vai ensinar a dança para a filha do rei. O Bhima vai fingir que ele é um cozinheiro e todos eles ali estão ficam disfarçados. E ninguém sabe que eles são cinco pândalas. Eles pegam todas as armas e guardam. Eles vão se disfarçar como servos ali. É um, havia um reino ali 5 mil anos atrás. Esses reinos todos desapareceram. Mas ali existe uma estrutura de pedra vermelha que representa o palácio. E lá você pode ir tomar o darshan. Né? nessa localidade. Existem muitos templos ali. Como já dissemos, de Shambhava Govinda Gopinata, Madana Mohana, os templos de Kamavan. Ali a água é fantástica. Se você quiser ficar lá de noite, você pode ficar. Se você quiser se mover de manhã, de manhã você pode sair de Kamavan. Existe um kunda, um radharani sarovar lá, um, um lago de radharani cheio de flores de lótus. Então, ali, a, dist a distância entre um lugar e outro é muito grande. Você tem que andar muito. Se você quiser, você pode sair de Kamavan so, e atravessar o Bimalakunda de novo. Esse é o caminho para voltar. Você faz o Parikrama, volta, e você deixa o Vimalakunda à esquerda e continua reto na, na rua principal, na estrada. Aí você vai andar bastante. E depois você vai virar à esquerda. Aqueles que não sabem o caminho, é melhor que não vão. E ali você tem que virar à esquerda. E nos leva até Varsana. As belezas naturais ali são incríveis. Você pode enlouquecer. A beleza, você fala, ah, isso aqui parece um sonho. Tudo em volta, cheio de árvores e plantas lindas. Em todos os lugares, ali tem, tem, tem pavões que dançam. O, o pavão está dançando ali e eu estou cantando os santos nomes aqui. Eles não têm medo da gente ali. Eu tenho que correr um pouco, porque nós temos somente três dias para terminar o parikrama de Shambhava. Se você coloca um pouco de, de milho na mão, eles vêm e bicam comem. Eles não têm medo, não. Eles sabem que os babas não matam a gente. Os pavões têm toda a fé nos babas. Se você pegar um pote e colocar algum reino, o pecado pode vir e. O pavão some vem e bebe. Aí eles dançam um pouco, abrem a, a, as plumas, eles dançam muito bonita. A dança deles é linda. Eles dançam, dança. Você pode tirar a foto. Eu escrevi um Bugna aqui, como uma foto de pecado, de Vajan Rasa Visha mostra para eles o livro que eu publiquei com uma foto de pavão da Sand então, ele desfrutaram o um cenário lindo ali dá para ali você vai ter que andar 28 quilômetros ou até mais na esquerda você vai achar uma vila chamada Canoí Gopal to this Onde Yashoda vila. faz o brinco de Krishna, a ela fura a orelha vila. de Krishna. essa vila, so, Krishna, I mean, that village, e Gopal pode usar brincos. Todas as vilas ali têm um significado ligado aos passatempos de Krishna. Algum passatempo ocorreu ali. De lá você tem que andar silenciosamente ali, porque se você falar tolices por ali, você não recebe bênção nenhuma. É melhor você ficar em silêncio ou cantar os santos nomes. E finalmente... Você chega em Kadam Kandhi. Kandhi. Kadam Kadamkandi, que fica à esquerda dessa um estrada, um lugar lindo. Eu fiz vários parikramas, mas uma vez, um ano em específico de chamada, ele foi no, no ashram de Siddhababa, no dia de Purnima, dia da lua, da lua cheia, do dia da Rasa Purnima, Purnima de Kartika. A Purim, onde acontece a dança da raça. E eu estava preocupado de Shambhava, eu não posso oferecer boga para a Deidade? Eu estou fora, estou andando na rua, precisava oferecer alguma coisa. Se eu pudesse oferecer algum doce para Krishna, eu estava pensando nisso, eu não pedi nada para ninguém. Então eu fui até Kandam Khandi. E um Baba falou para mim, Baba, vem aqui, vem aqui. Eu falei, o okay, que, Vem tomar prachada. Eles me deram um monte de Paramana. Tão gostoso. Com leite original de Vrindavana. Uau, que delícia. Ganhei um monte de doce. Eu fiquei feliz. Aí eu tomei o Darshan de vários lugares ali. Khandi. Kadamkhandi significa uma floresta densa de Então, ali existe um outro lugar chamado Kadamkhandi. É uma floresta densa que tem ali. <risos> tem umas aves de espinho ali. A gente não pode falar que elas são inúteis porque elas crescem brindavam mas se você tomar, não tomar cuidado, elas cortam você. Elas têm uns espinhos apontudos ali. Pilu-viksha. vriksha são árvores. pilu vriksha Então, dentro do Sevakunt tem essas, essas... Do Madhuvan, são uns arbustos, umas árvores rasteiras que tem em Vrindavana. Cheias de de folhas, não descreve as frutas dessa pilovriksha, se você mastigar, você vai ficar, é que nem pimenta, é ardido, as pessoas que não sabem, se você jogar fora as sementes ela não queima, mas se você comer as sementes, é que nem pimenta preta, Pimenta preta não é tão não é tão picante que então, nem essa fruta. a semente dessa fruta. E ele tem um cid da Baba. O nome dele é Nagababa. Ele era um Sadu Nimbarka. Ele nasceu em Vrindavana. Ele fazia nas em Vrindavana. Porque geralmente Maharaj está falando isso porque a maioria dos sábios eles não ficam na cidade onde eles nascem para eles poderem se desapegar da família. Mas ele ficava lá porque Vrindavana é Vrindavana. Ele não tinha roupa, ele só tinha um paninho enrolado na cintura. E às vezes nem, nem isso ele usava. Ele viajava por Vrindavana. Ele não ficava no mesmo lugar. O corpo dele é transcendental. De manhã, ele tomava o darshan de Govinda Deva no Arati. Ele, ele era muito poderoso. Tomava o darshan de Govinda Jing, Vrindavan. E lá ele andava, ele caminhava como uma nuvem, flutuava. Ele fazia o parikrama de Giriraj, voltava. Como ele era poderoso, a gente não consegue entender. Ele assiste o Arati de manhã e vai até Govardhana. Como é que ele parece lá em Govardhana? É longe? Um tempo do, do, do, o tempo de onde ele tomava o Arati e Govardhana é um longe do outro. E ele nunca se cansava. Um dia o que aconteceu? Ele atravessou esse lugar, esse Kadamkandi. Depois do Parikrama, esse Siddha Mahatma, ele chegou esse a lugar, esse lugar. Ele estava passando por esse lugar. Ele estava cantando os santos nomes e passou por ali. E de alguma maneira, ele estava com aqueles cabelos de... de, de dreadlock, com o Sr. Shiva, com aquele cabelo todo amarrado. Ele estava passando por esse lugar, e o cabelo dele ficou preso num espinho, ele não conseguia se mexer. E o, e o, e o espinho foi para dentro do, do, dos nós do cabelo dele. Ele estava cantando os santos nomes e ele não falava nada. E ele pensa, eu estou fazendo parikrama todos os dias, nunca isso aconteceu. Talvez seja o desejo de Krishna. Então ele fica ali. Ele não tira o espinho dali Ele não usa a própria energia para se liberar Ele fala assim, o seu desejo de Krishna fica ali Fica ali de pé Ele ficou três dias de pé Ele ali é uma floresta, ninguém ia é lá E quem é que vai ajudar? Por três dias ele ficou ali Sem problema nenhum Em silêncio E um Vrajava Veio e falou, o Posso te ajudar? O que aconteceu? Ele falou, olha, o que aconteceu? aconteceu? Não, não precisa me ajudar. Quem arranjou isso, ele pode vir e me tirar daqui. Quem arranjou essa situação, ele pode vir e me libertar se ele quiser. Você não precisa me libertar, pode ir. Ele quis dizer, Krishna é a causa de tudo. Krishna pode vir e me libertar daqui. Não pegue em mim. Você está aí há três dias, não se preocupe. Então, de alguma maneira, Krishna não suportou. Krishna está dentro do coração, né? Krishna veio e falou: Ei, Baba! Ele se manifestou ele disse: O que você está fazendo aí? E ele disse finalmente: Eu sou Krishna. Eu vou te liberar. Ele falou: Como é que eu sei que você é Krishna? Não tem garantia? Você é um trapaceiro? Como é que eu posso saber? Se Radharana estiver aqui, eu acredito em você, caso contrário, eu não acredito. Muito inteligente esse Yogi. E Krishna pensou em Radharani e Radharani se manifestou. E o Baba viu Radha e Krishna dos dois. Muito inteligente esse Baba. Ele não quis tomar Darsana dos dois, de Krishna. Ele pediu para que ela viesse também. E ela veio. E Krishna tirou isso da cabeça dele e ele foi. Ele abençoou e depois esse Yogi saiu andando. Esse lugar é muito importante, todo mundo, todos os vrajavassas conhecem esse passatempo. Esse lugar chama-se Kadamkhandi. Eu fiquei lá durante muito tempo, porque eu amo esse lugar demais de Quando eu estou lá, eu não quero ir embora. Eu gosto de cantar os mantras ali, os pavões vêm, às vezes eles me dão um prachada. de lá você tem que andar mais. Tem muitas vilas ali. Amanhã nós vamos falar mais. Hoje o tempo não vai nos permitir. Por favor, aguardem a aula de amanhã. Eu não sei como que eu vou conseguir completar o Parikrama em <música> um poucos dias. <música>